Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o vocativo e sobre o aposto. Vocês sabem como eles são, como eles funcionam no nosso português e como encontramos exemplos de vocativo e de aposto nos textos que lemos? Bom, tanto o vocativo quanto o aposto são palavras ou expressões que utilizamos no nosso texto, mas para fins diferentes. O vocativo nós utilizamos constantemente nos textos ou conversas que trocamos no nosso dia a dia quando precisamos chamar algo ou alguém. Para isso, demarcamos o nome da pessoa, ou a coisa a que estamos nos referindo no texto em que escrevemos. O nome dado a isto é vocativo. Um bom exemplo de vocativo é a seguinte frase. A ordem, meus amigos, é a base do governo. Nessa frase do escritor brasileiro Machado de Assis, nós temos um exemplo de vocativo, e ele está entre as duas vírgulas da frase, sendo o trecho meus amigos. Isso é um vocativo porque é uma invocação, vamos dizer assim, daquele a quem me refiro. Quando digo, a ordem, meus amigos, é a base do governo, estou chamando atenção aos meus amigos que leem ou que escutam o que eu digo como uma forma de ênfase, compreende? Em um outro exemplo de vocativo, conseguimos perceber o seu funcionamento. Se trata de um verso do poeta Fagundes Varela, o trecho é o seguinte. Correi, correi, ó lágrimas saudosas! Neste trecho, diferentemente do primeiro, não nos referimos a pessoas como aos meus amigos, mas sim às lágrimas saudosas. Quando leio Correi, Correi, ó lágrimas saudosas, no poema de Fagundes Varela, eu percebo que o que corre são as lágrimas, as saudosas lágrimas, lágrimas de saudade. O autor está chamando pelas lágrimas, e por isso elas aparecem como um vocativo. Já o aposto funciona de maneira diferente. Ele serve para nos explicar, para nos esclarecer, algum trecho da frase. Podemos perceber alguns exemplos de aposto nas duas frases que eu trouxe para o vídeo de hoje. Vamos vê-las como fizemos com o vocativo e, então, compreender o funcionamento do aposto também. Tudo bem? Bom, a primeira frase é a seguinte. Prezamos, acima de tudo, duas coisas a ordem e a liberdade. Bom, neste exemplo, o aposto pode ser facilmente perceptível a partir do sinal de dois pontos que temos no meio da frase. Quando lemos o trecho prezamos, acima de tudo, duas coisas, nos perguntamos quais são essas duas coisas. Logo em seguida, para nos esclarecer a respeito do significado da frase, temos um aposto servindo para nos explicar, para nos mostrar o que são essas duas coisas que nós prezamos tanto, a ordem e a liberdade. Este é o trecho do aposto nesta frase. Um outro exemplo que podemos perceber, mas não com um dois pontos e sim com a vírgula, é a frase, No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. O aposto nesta frase do escritor Mário de Andrade surge no fim com o trecho Herói da nossa gente. Quando nós lemos, No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, nos perguntamos imediatamente quem foi Macunaíma. Logo em seguida, ainda que não conheçamos o personagem por inteiro, já sabemos alguma característica sobre ele a partir do aposto, que vem para complementar o sentido da frase, dizendo herói da nossa gente. Compreendeu a função do aposto? Ele vem para esclarecer, para nos explicar, para expandir o significado de um trecho da frase. Bom, espero que tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje. A gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até lá e bons estudos!